E como é que vai Agora, funcionar né? se a entrega for minha? Se, entrega se, eu sim. que faço a entrega? Você que faz a entrega, não tem código, e aí você faz abaixo do pedido, como se você... Deu abaixo do pedido, você dá o ponto de entrega ali, tá? Não tem um có código, se... porque é você que está controlando. Foi, foi entregue, eu faço a informação de que está entregue. Exato. E Legal. É e o código Com... de liberação, porque eu entendo que você está fazendo esse controle certinho. Não é um terceiro que está vindo buscar o pedido para fazer a entrega, né? E, gente, lembrem-se, né? Se vocês tentarem dar o gatinho aí e botar pedido de entrega que não tá entregue, o cliente vai reclamar, porque ele vai ser avisado. Olha, o seu pedido foi entregue. Então, vocês vão ter que não pôr é entregue legal. no pedido de entregue, né? A gente está partindo sempre do lado bom, né? Da boa-fé aí, b 2 w acreditando na galera, que a galera também vai seguir a regra, a regra correta aí, tá?